aceder as folhas de cálculo do Google tens duas formas de fazer usando o teu dispositivo móvel podes ir a Google Drive em seguida tocar no mais e escolher a opção Google Sheets e a Drive cria-te se tiveres a aplicação Google Folhas de cálculo no teu telemóvel ou Tablet uma folha de cálculo nova para poderes trabalhar outra forma de o fazer é aceder diretamente à aplicação Sheets onde podes aceder a folhas de cálculo que já tinhas criado ou tocando no botão mais criar a tua própria nova folha de cálculo